Você está insatisfeita com a sua sobrancelha? Não aguenta mais passar lápis todos os dias? A micropigmentação vem para solucionar o seu problema. Você também, que não aguenta mais é, ficar depilando com cera, sente muita dor? A fotodepilação vem para te ajudar. Estarei falando sobre esses dois itens na próxima edição da Revista Sucesso. Eu sou Mel Ianuzzi, esteticista, especialista em micropigmentação.